Vande Guru Pada Dandam Bhakta Sri Chaitanya Prabhu Vande Nitha Nanda Sahoditam Sri Nanda Nanda Charanodayam Gopijana Samayuktam Bindavanam Manoharam Ponchakal potaru vaschaki pass indo bebach. Patitanang pavuni babishna beb NAMO no mo no mahu. lang pangung lang hetigirim. Jatki patamahangabande parama anandamada vam. Benda uitu si de buipia Shnavakti bhakti pade devi satva tvai Narayana-namaskritta-narunchaiva-naruttamam devin sara svati sam Sankirtane-kishno-katho-pudeshe pudeshe gauriya patrasya prakasa guru bhakti yukto bhakti promodak shajagod Deyam sada paribabang duham avish padam siva saranyam Beta tiham bonotapa lohavad diputam Bande maha purusate charunar vindam Yat pa pallava palavanakachanda manichataya Vispura-jita-kyama-pigapa-vadhushva-dar-se se purna kada Shri Krishna-chaitanya-pravuneta-ananda Shri adyaita dharasiva sadi gaura Bhaktavinda, Sri Shri Krishna-chaitanya-pravuneta-ananda Shri Advaita Gada Dharasivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram. Hare Hare Ajahnulambita Bhujau Shankirtano Kapitaru Kamala Yatakshu Visham Baro Dijavaro Jugadhar Mapalo Bande Jagat Priyakaru Karuna -kar Bhataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare -ram Hare Rama Hare Rama ram ram hare hare namami gange tava sura surair vandito divya rupam bhuktein muktein tad rupe Ganga Taranga ramaniya, jata, Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Bhagam Nara Yuno Priyamanango Madha Puharam Barana Bhagi Sajusho Badane Lakshmi Rijasha jaisyaste <Sessiz> hidai sambi hidai pam ni bhaji Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, -ram Hare Evam Guru Pashanik of Haktya, Guru Pashanik of Haktya, Kutare no Sithe not Hero, Bibrisha Jiva Sayamayam, a Pramat Atmanam atho Tajuastam. Evam Guru Pashanik of Haktya, Bidha Kutare no Sithe not Hero, Bibrisha Jiva Sayamayam, a Pramat Atmanam atho Tajuastam. Gaudiya Gostipati Shri Shri Bhakti, Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru diz: mais ou menos estamos todos contaminados com o Mayavadismo, God com Bhatia, Sissi, Lado, Thich, Dhan, a, a crença de que nós somos Deus, Yagad, Guru, ou indiretamente com a vontade de sermos servidos pelos demais. That is the main esse é o problema principal da humanidade. O que nós queremos dizer com mayavad vichar, com o um olhar mayavad, com o um olhar adwaita? Uh, isso, principalmente, significa desacreditar na existência do Senhor Supremo, do Dama Sagrado, uh, dos Vaishnavas puros. Tais pessoas nunca acreditam no Guru Pada Padma, no Vaishnava puro. Ah, no Guru Varga, no Senhor that is, that is Supremo. Isso é uma doença crônica que tais made... pessoas manifestam. Alguém poderia said said, dizer, Maraj eu vi, eles fazem um lindo Guru Puja, eles adoram o Guru. O que, que você está dizendo? Me, Mara, doing... Alguém diz para oh, mim, eles gurupuja. fazem um, um fantástico Guru Puja. Você não está, está vendo? vendo? Eles Rupuja. gastaram Rupuja. centenas de milhares de rupias os Mayavadis para fazer adoração ao Guru. Mas Prabhupada diz, o Guru pu Puja deles, a adoração que eles fazem ao Guru é como um jogo. É como um jogo, um brinquedo. Porque eles não acreditam no Guru. Eles não acreditam numa existência eterna do Guru. Eles acreditam que só momentaneamente eles podem aceitar um professor, um Guru. Temporariamente, por um curto período de tempo. Eles não acreditam na existência eterna do Guru. Eles precisam se concentrar, aprender alguma coisa, então temporariamente eles dizem, ok, tudo bem. Eles podem colocar um ídolo, não uma vigraha do Guru. Eles colocam como um ídolo. E eles dizem. Ele diz, o brahman é sem forma nenhuma, e nós vamos imaginar alguma coisa para nos ajudar no processo. É por isso que nós colocamos uma Vigraha de Krishna, de Rama, eles dizem. Porque é, o brahman, no espírito não tem forma, não existe uma forma eterna, eles vão dizer. Nós colocamos uma imagem de Krishna para nos orientar, mas na verdade Krishna não existe. Krishna é uma forma que se manifesta temporariamente. Para eles tudo é assim, o guru, tudo. Eles gastam centenas de milhares de rupias, fazem celibato, se vestem como monges, mas não têm vida. As funções são sem vida, são só materiais. Por quê? Porque eles vão dizer. Que de acordo com a filosofia que eles acreditam. Eles podem aceitar alguém como guru que não é um sida, alguém que não alcançou perfeição espiritual. A maioria das pessoas aceitam um um guru que não é um siddha, que não alcançou a perfeição. Porque se, eles, se o guru deles tivesse alcançado a perfeição, ele teria se fundido com o brahman. Mas como ele está ali na forma humana, então eles sabem que aquela tal, tal pessoa não, é, não alcançou a perfeição espiritual. Alguém que não tem uma ideia perfeita do brahman, do espírito, como nós podemos aceitar como guru? Por que então nós não aceitamos um menino de cinco anos, então, para ser guru? Se ele conhece o Brahman, se ele tem o poder de se dissolver no Brahman, por que ele está na forma humana, então? Eles estão mentindo. É um blefe. Nós podemos provar que eles estão blefando. Às vezes até inconscientemente, mas eles estão blefando. Eles só se concentram num único tattva, que tudo é o brahman, guru tattva, Krishna tattva, diva tattva, nada disso é necessário para eles, eu só preciso aceitar um guru, eles dizem, para ficar, aprender a me concentrar, para concentrar a minha mente, muito bem, o nosso Guru Puja, se nós não temos total fé na forma transcendental do Guru e nos seus ensinamentos, nós somos iguais a eles. Prabhupada propada disse, o dia em que todos os mayavades, os impersonalistas, entraram na, na, na, na instituição Gaudiya Mata, a partir desse momento, todos os problemas começaram. Então, a partir do momento que as pessoas entraram na Gaudiya Mata, mas servem o Guru como se estivessem brincando, sem fé nenhuma, isso significa que os Mayavadis entraram na sociedade dos Vaishnavas. E a partir de então, novos problemas começaram, todos os problemas começaram. Porque eles não têm fé, eles não praticam esse, essa fé. O que, que você faz com uma fé de 50%? Se eles acreditam no Vaishnava, 50%. Se eles agem seguindo o Vaishnava, 50% das instruções. Então, que fé é essa? Qual é o significado da palavra guru? Aquele que é pesado. Aquele que fala como o Senhor Supremo. Aquele que é não diferente do Senhor Supremo. Aquele que pode cortar todos os meus anartas, que pode destruir meu falso ego. Caso contrário, se ele não puder fazer isso, por que eu poderia dizer que tal pessoa é um guru? Se eu tenho que me render aos pés de lotes de alguém, eu tenho que me render aos pés de lotes de alguém que pode destruir meus anártas. Ele está me dando mantras, não está? O que significa mantra? Mananat iti mantra. Mantra significa aquilo que me resgata da minha racionalidade limitada, da minha interpretação lógica material. Caso ao contrário, qual é o significado de mantra? Eu tenho uma, um limite mental, não tenho? Minha mente vai só até um certo ponto. Só até aquele momento eu consigo entender, e enxergar, mas além daquilo eu não consigo ver. Né? eu posso entender as coisas através de um determinado nível. Mas o guru corta esse limite e limpa esse espaço. Ele abre o espaço mental. E essa é a função principal do guru, e é por isso que ele nos dá mantra. O guru dá mantra para o discípulo para liberá-lo da sua especulação, da sua atitude constante de especulação mental. O Shastra está dito, aquele que é. O mantra é o Guru. O Guru é o mantra. Ah, o, mantra é o, Guru, o, Guru é o mantra é o Guru e o Guru é Krishna. O mantra é o Guru e o Guru é Hari. Mantra, Hari e Guru são a mesma coisa. Se eu recebi o mantra. Se eu recebi o Mahamantra, eu já recebi o Senhor Supremo. Eu só preciso realizar isso. Sinceramente, eu tenho que fazer o bhajana, cantar os santos nomes e alcançar esta realização. O Senhor está já com você. O Guru deu Krishna para nós, mas nós não vimos ainda. Nós temos que realizar, realizar através do processo do Guru, do processo que o Guru nos guia. O Guru Deva nos ajuda a cortar todos os anartas e toda a ignorância. O que significa ignorância? A vidya. Maya. Qual é a condição? Vocês têm que estar diante do Guru. O que significa isso? Você está sempre olhando para o Guru. O é que eu fico com o Guru e sento do lado? Existem dois tipos de serviço. Tente se lembrar. As pessoas podem manipular você. Eles têm dois tipos de serviço. Um é o Seva do, do Guru e o outro é? Logo Seva. Guru Seva e Logo Seva. Se alguém perguntar que tipo de Seva o Prabhupada Bhaksidanta fazia para Guru Kishoradas Babaji Maharaj. Ah, ele nunca lavou as roupas, ele nunca limpou o chão. Existem dois tipos de Seva, um é Guru Seva e outro Logo Seva. Muitos Vaishnavas não lavaram a roupa dos Gurus, eles deram Harikata. Isso é superior, Bhagavat Seva. Guru Seva é serviço à devoção. Logo Seva significa Maya Seva. Outra coisa. alguém pode dizer, nós não vimos você servir Guru Deva. O que, que as pessoas têm que ver? Como é que elas podem saber, com os olhos materiais, quem está servindo e de qual maneira? Prabhupada Bhaksidanta, noite e dia, fazia Guru Seva. Guru Kishora Das Babaji Maharaj veio e implementou, implementou o desejo de Guranga Mahaprabhu através de Prabhupada Bhakti Prabhupada Bhaktisiddhanta vai fazer a mesma coisa, todo, completar o desejo de Chaitanya Mahaprabhu através dos seus discípulos. Guru Goswami fez isso, Sanatana Goswami fez isso. Hoje em dia existe um guruísmo, como o fascismo, o capitalismo, o comunismo. Nós não podemos entender Guru Tattva. nós queremos viver de maneira teórica, de maneira ideológica. Mas você precisa superar esse limite e servir, ama, servir e amar o Guru mais do que você ama Deus, porque Ele é a misericórdia diante de você, porque Ele age de maneira perfeita e você precisa reconhecer essa perfeição. Porque o Guru vai te dar a prakrita Vidya, Ele vai te dar conhecimento espiritual, e você vai cortar toda a ilusão com esta espada da, do conhecimento transcendental. Por isso ele merece ser amado. Eu estou cortando esta madeira com a ajuda de um machado. Então, em sânscrito. Este, este, essa declinação está na terceira pessoa ou no terceiro caso declinatório. Com misericórdia do Guru, eu corto toda a ignorância. A vidya vai embora e o brilho do conhecimento se manifesta no nosso coração. Eu consigo ver o que é o que. Eu não posso mais ver meu corpo como objeto do meu desfrute. Eu não posso mais pensar dessa maneira, se eu alcanço esse conhecimento. A raiz, a raiz dos nossos desejos são cortadas, e qual é a raiz do seu desejo? O Vaishnava vai erradicar e jogar isso fora. Tudo isso vai ser rejeitado. With great care. com cuidado e atenção. A, pramata A pramata significa, pramata. tente entender pramata essa palavra, que significa Because louco, quem não tem ideia do que é o que. A pramata, A pramata, pramata significa, crazy. não enlouqueça. Por que Parikshit Maharaj não vai matar Kali? Parikshit Maharaj poderia simplesmente matar Kali Maharaj. Mas Parikshit Maharaj é muito inteligente. Por quê? Ele encontra Kali Maharaj no começo de Kali Yuga. Parikshit Maharaj. Então, como as abelhas, dizem esse mantra, são capazes de coletar o mel das flores, na flor também existe veneno. Você talvez não saiba. Tem mel nas flores e no mesmo momento tem veneno. Eu posso explicar, explicar isso amanhã de Shambana. Mas o mel só pode ser coletado pelas abelhas. Para elas não é um problema. A era de Kali está cheia de contaminação. Kali é a idade da briga, da controvérsia, da inveja, o tempo todo. É, existe uma boa qualidade. Nossa, a Kali, é especial. Kali. Esta kali é abençoada porque Shaitanya Mahaprabhu veio. E pelo canto dos santos nomes que Mahaprabhu distribui nesta Kali Yuga, nós podemos sair daqui. Mas nas outras eras, o canto dos santos nomes também funcionaria como remédio para a ilusão material. Ele atravessa todas as quatro eras, os santos nomes são. Eternos. Talvez existam, existam nos Puranas outros métodos de liberação descritos. De Mas isso não significa que o Mahamantra não seja válido nas outras eras. Somente através do Harikita nós podemos alcançar tudo, todas as bênçãos. Não existe nada impossível, nada está além do limite dos santos nomes. Mas lembremos, nessa específica Kaliuga, o Senhor Supremo vem com Mahaprabhu. Mas nas outras Kali Yugas também existem, existe o Sankirtana. Se você cantar os santos nomes em qualquer, em qualquer era, em qualquer yuga, você pode ir até Krishna. Mahaprabhu explica isso. Em todas as horas, o Mahamantra nos leva, nos leva até Krishna. Mesmo nas kali nas quais Mahaprabhu não se manifesta. O que quer que você quer, você pode obter tudo através dos santos nomes. Tudo você pode obter através dos santos nomes. Então, Parikshit Maharaj é muito inteligente. Ele teve o impulso de matar Kali, mas ele pensou, se eu matar Kali, o que vai acontecer? Parikshit é como uma abelha. Mesmo Kali estando todo contaminado, ele consegue enxergar Onde está o mel? Ah, o mel está nesse fato. Que em Kali se nós cantarmos os santos nomes do Senhor Supremo, todos seremos é, abençoados, todos obteremos Bhakti mais cedo ou mais tarde. Então, uh, uh, uh, Parikshit Maharaj não mata Kali por conta desse motivo. Então, todos, em todos os países, podem obter esse mesmo benefício. Então Aqueles que não são sinceros, porém, para eles, Parakshit Maharaj, não pode fazer nada. Kali Yuga está cheia de problemas, mas aqueles que são sinceros, para eles não existe problema. Aqueles que não são sinceros, eles serão atacados de todos os lados. Eles não podem se proteger. Pois eles estão querendo trapacear a tudo e a todos, então o karma os trapaceará. Mas para aqueles que são sinceros, o arranjo é perfeito, é paka. Em hindi significa excelente, perfeito. Aqueles que não são sinceros perecerão de qualquer maneira. Então, Parikshit Maharaj preserva a Kali Maharaj para distribuir a bênção dos santos nomes, assim como está descrito nos Vedas. Somente adorando o Guru, ou somente adorando o Guru, fazendo o Guru Seva, você corta todo, todas as amarras materiais. A Pramata significa o quê? A sinceridade. A pramata significa não pramata. Aquele que está sempre alerta significa... Então, um é aquele que está sempre focado no Senhor Supremo. E o outro é aquele que está envolvido com o Maya. Os dois irão morrer, mas quem pode ser salvo? Shri Vrindavan Das Thakur Mahasai, já disse, já declarou. Aqueles que são muito sinceros e tomam um abrigo no Sadguru, eles podem cortar todas as amarras materiais. Vrindava Dastakura é o próprio Vyasadeva no, no Gurali, ele declara isso. Aqueles que tomam abrigo sinceramente nos pés de lotes do Vaishnava, não enfrentam problemas. Krishna não vai é, deixá-los perecer. Mas os que não são sinceros podem se pendurar de tilaka, de mala, dançar e fazer o que quiser, não adianta. Eles podem colocar dinheiro no banco, fazer o que quiserem. Para eles, não tem saída. Qualquer guru que eles tenham recebido, se trata-se de uma badadiva de uma alma condicionada, que, que ajuda eles podem receber? Quando uma alma condicionada age como guru, isso é um perigo para a sociedade inteira. Como uma alma quando uma alma condicionada age como guru, ele desencadeia um gigantesco problema para a inteira sociedade. Um falso guru, ele pode destruir duas mil pessoas, por exemplo, e cada um dos discípulos dele pode destruir cinco mil pessoas, cada um. Quantas pessoas são destruídas dessa maneira? Isso é um cálculo científico. Se uma alma condicionada age como um guru, as pessoas pensam, ah, ele está ajudando, as pessoas estão falando de Krishna. De acordo com a condição uh, imperfeita deles, da condição uh, de alma condicionada desse guru que faz não sei quantos milhões de, de discípulos pelo mundo inteiro, hum? Ele vai trapacear seus discípulos. E os discípulos eles vão trapacear as outras pessoas. Se um acharya trapaceia 5 mil, 4 mil, não sei quantos. É fácil fazer discípulo. Hoje em dia é de fácil fazer discípulo. Você faz um pouco de propaganda, chama a atenção e todo mundo vem. Uma figura apresentável não precisa fazer mais nada. E se ele arruína 5 mil pessoas, cada um daqueles 5 mil destrói mais 2 mil, 5 mil. Isso se multiplica e o mundo inteiro se corrompe. Você não vai ver nenhum deles. Talvez exista algum deles que se, li, que, se, que se salve, mas é quase impossível. Ele teria que alcançar um nível de consciência muito acima do, do guru que ele escolheu mas então está escrito no Shastra aquele que aconselha os outros mas não aplica na própria vida mas não aplicam essas teorias na própria vida não aconselha os outros ah eu faço o que eu quiser uma mulher pode massagear minha perna um discípulo assistiu e me contou, meu guru recebia a massagem de uma discípula e respondeu, ah, o que eu vou fazer? Kali Yuga. A gente não deve brigar com ninguém, eles têm dinheiro e poder, né? Vamos ficar no nosso canto de Shambhava para esse pobre aspirante a devoto que contou isso. Mas Balarama, quando alguém ataca um sado verdadeiro, Balarama dá uma punição que eles não se recobram facilmente. Acreditam que Bala, Balarama está está aqui e eles vão destruir os tolos que fizerem isso. Então não é um brinquedo. Se eu vou dar conselhos daquilo que eu não fiz, esse tipo de conselho pode destruir o mundo inteiro. Se você vai fingir que você tem uma realização, um comportamento que você não tem, como se você fosse uma alma condicionada, como se você fosse, perdão, uma alma liberada, você vai destruir as pessoas. Conselhos de uma alma condicionada do ponto Isso de vista espiritual destrói o mundo inteiro. Dessa maneira, nós temos que nos lembrar que a condição, esta condição é muito triste. Onde está o Vashnava puro? Quem pode nos guiar? Só o Senhor pode nos guiar. Está escrito no Shastra que então os mayavadis, eles também fazem via puja. puja. eles também adoram o guru. Puja. Os mayavadis também fazem via puja. mas aquele via puja é um jogo, é um brinquedo, porque eles vão adorar alguém que eles não acreditam que tem uma forma eterna. O nosso Vyasapuja, o viasapuja daqueles que são sinceros, que tem tatuagyan em relação ao guru, o guru puja deles, sim é válido e perfeito. Mas aqueles que não tem, não adianta eles buscarem flores, jogarem em cima do guru e falar guru, Deus, não adianta fazer isso se você não segue as instruções. Um discípulo genuíno, mesmo que ele esteja há milhares de de, de quilômetros de distância. Quando ele oferece uma flor para o Guru, a flor que ele oferece, é, chega aos pés do Guru. Um discípulo puro. Um discípulo puro significa um puro Guru. Aqueles que fazem Guru Seva de verdade. No curso do Guru Seva, ele se torna um Guru. Ninguém sabe. Ninguém vai selectar se dizer, olha, ele é Guru. Ele se torna isso automaticamente, ele não vai ser eleito por ninguém. É o Senhor que faz esse processo. O Senhor posiciona o um discípulo sincero na posição de Guru. Se o meu Guru Padapadma é um Vaishnava puro, então o meu Guru Seva, se for sincero, nunca pode ser em vão. Se eu faço Guru Seva de verdade, se eu não estou destrapasseando o meu Guru, o poder espiritual virá. O poder de Pabupada, de Bhakti Nudhatakur, Shira Keshwagusei Esse poder descenderá. Eu não preciso rezar e dizer, por favor, que o conhecimento deles venha até mim. Isso é uma coisa inútil. Eu só tenho que pedir que eles me ajudem a avançar, só isso. E fazer meu serviço perfeito da melhor maneira possível. Isso é Bhakti. você vai ter que coletar. Você vai ter que Nós temos que. Ah, trazer alguma coisa para oferecer aos pés de lótus do Guru, não no Yagya, nesse dia que celebramos o Guru. O significado deste mantra não significa que o discípulo tem que trazer madeira para jogar no fogo. Você tem que pegar você mesmo. E você tem que sacrificar a sua própria alma no fogo sagrado. Se entregar completamente, você tem que oferecer você mesmo aos pés de lotos do Guru, não um pedaço de madeira. Se você aplica essa fórmula, você enxerga a condição das pessoas. Está escrito Srotiyam. aquele que está em linha com panta. aquele que está alinhado. Consegue, mas aquele que joga fora o Guru, que descarta o Guru Varga, ele jamais pode fazer Bhakti. Aqueles que seguem Shrota Panda, exatamente como Goranga Mahaprabhu disse. Exatamente o que Sarupa Gosai disse, o que Raira Mananda disse, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Diva Goswami Paul, Raghunata Das. Nós não estamos interessados em colher o seu Siddhanta. Não importa quanto dinheiro você tenha coletado. Você deve estar em linha com o Parampara verdadeiro. Qualquer deviação não deve ser aceita. Não pode ser um guru, aquele que faz a menor desvio. Quem vai dizer para, para as pessoas, ah, oh, este é o Siddhanta. Quem repete o que está sendo dito aqui? Ninguém fala. As pessoas querem esconder esse siddhanta. Isso é siddhanta. Você tem que ter realização direta do serviço do Parat, -Brahman, do Parat Parakleshara, Shri Krishna Govinda. Você tem que ter brahmanista, fé no espírito. Não no espírito impessoal, mas no espírito consciente, a pessoa do infinito. Brahma é Krishna. Krishna é o super Brahma. Você tem que ter realização do serviço que fazemos a ele, que o Guru faz a ele. Aí sim você pode guiar um discípulo. Desta maneira você pode avançar. Não por um arranjo mágico. Você vai trapecear o mundo inteiro se você fizer um drama, um teatro de Bhakti. Mas você é tão tolo que você vai fazer de você um tolo. Você acha que você está atrapalhando os outros, mas é o mundo que está trapaceando você. É Maya que está te trapaceando. Não tente ser espertinho, não tente fazer teatro na frente das câmeras para as pessoas dizerem Jaya Gurudev, Jaya Gurudeva. Por quê que as pessoas estão gritando Jaya Gurudeva? Faça uma coisa. O importante não são os eslogans. Faça alguma coisa. Prova, prove que eu estou gritando Já Gurudeva, Jagurudeva, eu não estou sempre dizendo isso. Gurudeva já está em glória. O Senhor deu glória para o meu Guru. Eu não fico exibindo isso. Eu não fico pulando dizendo isso. As pessoas pensam que eu não sou um discípulo do meu Guru. Eles não podem me disturbar enquanto eles falam isso. Eu não, fico, eu não me conecto com ninguém, com eles. A conexão está toda fechada. Eu estou com as portas fechadas. Então Prabhupada diz, aqueles que estão tomando Diksha, aqueles que tomam uma Diksha falsa, eles vêm com um falso com, com falsa sinceridade. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, eu nunca os vi. E eles nunca me viram. Prabhupada Bhaktivedanta dizia, aquele que tomou Diksha, dizia, ah, eu tomei Diksha de Prabhupada. Prabhupada dizia, eu nunca os vi, nem muito menos eles me viram. Porque alguém que toma Diksha e tem o coração de trapaceiro, eles nunca viram a forma transcendental de Prabhupada Para O resto da vida, eu não quero me conectar com ninguém um deles, Prabhupada Bhaktisidanta disse, então, mesmo pessoas que tomam Diksha, às vezes são trapaceiras e a Diksha deles não é efetiva, Maharaj está dizendo, e Bhaktisiddhanta comentava sobre isso, que falsos discípulos vinham até ele e tomavam Diksha, mas Prabhupada não os considerava reais, pois quando essa esse teatro se revelava, essa ficção se revelava, Prabhupada os desconsiderava. O teatrinho não é bhakti. estamos agindo como prostitutas, nós queremos satisfazer o público, ah, porque o público fala ah, que legal, que lindo, que deidade bonita. Isso é prostituição. Mas nós não estamos aqui para criar realidades materialmente agradáveis, para satisfazer o público. Satisfazer o, o mundo, satisfazer a opinião das pessoas comuns é o dever da prostituta e não o dever do guru. O, dever, o guru vai dizer a verdade, não importa o que as pessoas querem ouvir. O guru, esses falsos gurus servem o discípulo. Esses gurus servem os discípulos e dão mantras para as prostitutas, para quem quer se vender. A Maharaja não está contra as prostitutas em si, sim contra a pessoa que vende o conhecimento. Ah, ele é rico ah, então ele é meu discípulo mas o devoto puro nunca pensa dessa maneira o devoto puro pensa quem é rico? o devoto puro nunca não quer ver se alguém tem dinheiro ou não tem dinheiro quer ver se ele é rico em qualidades o devoto puro pensa como oferecer essa diva aos pés de lotos do Senhor Supremo quando eu conseguir pegar essa diva Quando eu posso fazê-la, torná-la perfeita, com comportamento perfeito. Eu Estou tentando, treinando constantemente essa diva que faz bhajana, que serve, que faz tudo, quando eles se tornam maduros e perfeitos, essa flor, nós damos aos pés de lótus do Senhor e dizemos, ó oh, Senhor, eu fiz uma flor para você, essa diva agora é uma flor. O Vaishnava pensa assim, ele não está interessado em fazer discípulos, ele está pensando em cultivar flores de perfeição. Quando a flor está perfeita, eles dão a flor para Deus e diz, "Olhe, tome, esse é meu discípulo que e alcançou a perfeição, ele é uma flor, leve ele para você. Ninguém deve criar discípulos como se fossem animais da fazenda. Primeiro, você tem discípulos? Primeiro torne-se um discípulo você o Padra dizia não é nosso dever dar satisfação para o público nós podemos procurar o benefício genuíno das almas condicionadas se eu conseguir ajudar uma ou duas almas condicionadas se eu fizer já vai ser mais do que suficiente se eu fizer dois Vaishnavas dois ou três Vaishnavas isso é difícil Tente entender que Shila Bhakti Goswami Goswemaraj Paramahamsa Gurudeva nunca quis fazer um discípulo. Uma vez um grande professor disse, ah, eu posso tomar diksha de você, eu encontrei você, ele disse para Bhakti Goswami Maharaj. E Bhakti Goswami Goswemaraj, você veio até a mim? De onde você veio? Eu vinha do sul de Calcutá, você veio de lá? Na frente da sua casa, tem o Ganges eu sou só um laguinho. Por que, que você não toma Diksha de Bhakti Goswami Maharaj? Ele era um reitor de, um, de uma universidade. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj não deu Diksha para ele. Ele falou, vá para Santa Goswami Maharaj. E Shanta Goswami Maharaj pensava que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj é meu guru. Os Vaishnavas verdadeiros pensam que eh, seus irmãos espirituais são seus gurus. Ele respondeu, nossa, o Ganges está na frente da sua casa, tem um templo de Shanthagoswami Maharaj lá. Vai lá. Eu sou um laguinho. Me dê um exemplo. No mundo inteiro. Um exemplo de quem se comporta dessa maneira. É por isso que o nome dele é Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. É por isso que ele é um Paramahamsa, por isso ele é o discípulo número um de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele nunca desobedeceu o Guru, ele nunca violou o Guru, ele nunca quis pratista para si mesmo. Ele se reprimia, ele se representava como um adorador de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Como um discípulo. Não é, não é fácil glorificar Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então agora nós vamos voltar Sento, a falar de Vrajamandala Parikrama. Guru Seva e Guru Boga, Guru -boga Sento, não são a mesma coisa. Chegamos a Varsana. Varasa Anu, a montanha de Varsana é o corpo do Senhor Brahma. Ele quis enxergar os passatempos de Radharani, então ele pediu para Krishna e se manifestou como a colina onde acontecem os passatempos Radharani de Matiradika. Radharani Transcorrem muitos passatempos lá, mas nós não temos o direito de falar de todos os passatempos de Radharani. Então, nós temos que controlar o que é dito. Então, Maharaj mencionou os diferentes tipos de passatempos que ela manifesta ali. Jila, então, de Mangar, Dangar. Depois, nós vamos a Mayurga. Então você pode, você toma das deidades nos templos e depois continua. E chega até Manmandir. Essa Manmandir é muito linda, esse templo é muito lindo. Quando eu chego lá, eu me sinto. Eu vejo toda a Vrindavana, eu me sinto completamente dissolvido. Lá é como um sonho. Às vezes eu oro aos pés de lá, eu Eu sou uma, uma, uma alma caída, eu sou uma coisa inútil. Se você puder me ajudar, eu aceito a tua misericórdia. Eu sei que eu não mereço nenhuma misericórdia de você, mas eu peço que você me dê misericórdia. Maharaj Então ali existe um lugar onde Radharani fica brava com Krishna, mas de uma ira espiritual, de uma ira doce. Nós temos somente mais um dia para falar do pericrama. As aulas terminam amanhã. Então Varsana é a casa de Vrishavana Maharaj. Então, nessas colinas existem lugares muito secretos. Um lugar onde, quando Radha e Krishna vão lá, ninguém consegue encontrá-los. E lá existe um lado, na montanha. É um lugar muito secreto onde Radharani encontrava Krishna lá. Em Varsana. Ali existe um lugar onde duas montanhas se encontram no meio e ali tem um vale. <risos> se você tentar ali, ali chama-se Sakriko. Significa é, passagem estreita. É em Brajavassa, na língua dos Brajavasses, na língua de Vrindavan. Radharani passava e voltava dessa, desse lugar secreto da floresta. De Sakripur, você pode ir a Chiksoli, a vila onde se manifestou Chitrasaki, uma expansão de Radarami, Chitramanjari. E depois existe o lugar de Tungavidya Sarasvati, e depois mais adiante tem uma colina onde as golpes choram. E Krishna toca aquela montanha e ele diz, eu prometo que eu vou voltar. Shoganshila significa a pedra da promessa. Krishna toca essa colina e diz, eu prometo que eu vou voltar. Muitos lugares você pode encontrar. Muitos. Nós não temos tempo. Nós temos que completar. parikrama. Então, de Varsana, se você desce, você encontra Pili Depois que Radarini pinta a mão com mehandri. Com rena. Com coisa especial. É uma tinta feita de ervas. Então, depois que você faz esse desenho, as pessoas fazem tatuagens, as tatuagens não são boas. Aquilo não é bom, você não deve fazer isso, isso é contaminado. Isso é muito bom, é muito auspicioso. Esse desenho que é feito com rena nas pernas e nos braços. Radharani vai ali e faz esses desenhos nos braços. E depois ela lava as mãos ali, nesse lago. Ali chama-se Pilipokar. E de lá, você pode continuar. Você vai por um longo trajeto. E lá você vai encontrar um templo chamado... É um templo da Nimbarka Sampradaya. Muitos materialistas fazem templos novos, mas eu não vou lá. Eles fazem templos muito bonitos para capturar as pessoas, mas eu não vou nesses templos. Eu vou ter que dar um pulo, porque nós vamos finalmente chegar aonde? Um lindo lago, um Sarovar. Sargar. Sagar é... Prem Sarovar. E pelo amor de Radarani, ela chora, esse lago se manifesta, quando as lágrimas dela caem no chão. Você pensa que seja uma história, mas tudo é possível no mundo terá essa orientação. Não tente aplicar o seu cálculo. Então, se chama Prém-Sarabar. Prém-Sarabar é muito legal, você pode encontrar Radha Gavindamandismo. Então, ali existem alguns templos, um, um templo Radha Govinda ali. E você pode tomar banho. Ali. Muitos passatempos acontecem nesse Prema Sarovar. Os golpes também brincam com o RADARANI. Quando o Prema Sarovar você vai adiante. Você pode encontrar com um Sanket. quando Krishna toca uma flauta e Radharani escuta. Ela sabe que ele está dando um sinal ele quer que eu vá conversar com ele. Esse lugar chama-se sanket e lá existe um templo de 500 anos atrás e você vai fazer Parikrama lá e depois você tem outros templos que são feitos ali Sanket Bihari Ki Jai você pode ficar nesse templo, eles podem te dar prachada ou não, às vezes, não sei e de lá você pode ir para o lugar onde Irada e Govinda vão no balanço. O balanço é de Irada e Krishna é ali. E dez, doze anos atrás eu tomei uma prachada lá. Os vajavassas distribuíram prachada com um humor muito feliz lá. bhajan kutir, e aquele é o de Gopalabhata Goswami. Ele fazia Bhajana ali. Hum. Porque o Bhajana, na verdade, o canto dos santos nomes, significa desfrute transcendental. Quem alcança o Bhajana tem um rosto luminoso ao cantar os santos nomes, porque eles desfrutam ao pronunciar os nomes de Deus. Eles não desfrutam de coisas materiais. Aqueles que estão fazendo bhajana, eles têm um coração muito feliz, muito contente. contentes de que sentido? Que eles não estão insatisfeitos. Mas quem está insatisfeito? Eles, eles não querem ter insatisfação porque qualquer insatisfação nos impede de alcançar Krishna. A única insatisfação que nós temos que ter é de não ter alcançado ainda Krishna. Se eu estou satisfeito, como é que eu posso ir até o objetivo? Sanket Bihari Lalki Jairo. Depois disso, Gopala Bhatta Goswami. E até de lá você alcança Nandagaon. Mas antes de Nandagaon tem a Goshala de Nanda Maharaj. Se você entrar ali, você vai encontrar a goxala de Nanda Maharaj. Era uma área enorme. Agora, ela, obviamente, tem uma goxala meio menor ali. Mas ele tinha uma goxala imensa. Ele tinha centenas de milhares de vacas. Você pode ir e tomar a visão de, da Goshala de Nanda Maharaj. Depois disso, você pode ir para algum outro lugar, que é Então, à esquerda tem a Goshala e a direita tem Udhav o local onde Udhava Maharaj se encontrou com as gopis, em locais secretos. Primeiro ele se encontrou com as gopis, ali, Udhav quando ele chegou, ele se encontrou com elas lá. Depois ele as encontrou em outros lugares, para conversar sobre Krishna. Ele já disse, não? Já falei de Gangudri em Vrindavan, perto do Lalababu Mandir, Na beira de Yamuna. Mas se agora você vai até Nandagam, você vai para o pro para o palácio do pai de Krishna. E tem escadarias pra, de, de vários la, lados da colina. Então, tem muitas escadarias para subir. E quando você chega lá, você chega no Nandam Maharaj Bhavan. No palácio de Nanda Maharaj. Mahaprabhu também foi lá. E lá tem Krishna Balarama, Nanda, Nanda Yashoda segurando a mão dos meninos. Você pode fazer o parikrama, cantar os santos nomes lá. Se você estiver interessado em tomar prachada lá, você pode esperar e tomar prachada ali. Então existe também o Nandishwara que, quando a Pachada de Krishna vem, eles jogam uns pedaços de chapati para Nandeshvara Uma forma do Senhor Shiva que está lá. Antes de distribuir, eles dão quatro chapatis para o Senhor Shiva. <coughs> e eles têm tanta intimidade com o Sr. Shiva, que eles falam, Ei! Hey, tá. E de lá você pode fazer o parikrama sem como bambular o templo. Então, no Nanda Bhavan, você pode subir no, no teto. Eu faço o parikrama, depois eu subo. E de cima você vê um, um panorama imenso, cheio de lugares sagrados. Você vê Terkadamba, Asheshwara Mahadeva, tudo ali em volta. Que lindo que é. Nanda Baba e Ashoda oravam para Asheshwara Mahadeva. Ali tem um lago que eu pego água e ofereço para, para o Sr. Shiva. Ali uma pedra muito cara, muito... Going to one... going to Os ourives, one eles coletam uma pedra especial. If there is one gold, this is gold. Suponha If que esteja raven, gold, eles esfregam, e eles entregam, eles conseguem entender a qualidade do ouro, se eles esfregam essa pedra no uma ouro. Mahadeva, them, Eu tenho um Mahadeva feito dessa pedra de Shambhava. Eu tenho vários naradevas com essa pedra. Eu acho isso muito bonito. Hoje em dia, não se pode mais vender essa pedra. É proibido pelo governo. E lá tem um leão. Quando Gopala não queria tomar prachada, achou ele achou e dizia, ei, você tem que tomar uma prachada, senão eu vou jogar você na frente do Haubilau. Tem um dragão, o dragão vai comer você. Vai tomar uma prachada ou não vai? Cristina vai falar vou, vou, vou. Maharaj fez um, um dragão muito, custo, muito caro, porque um tolo, fez uma, ele vendeu esse dragão por uma conspiração, eles roubaram esses dois dragões. Eles, eram pra... eles pegaram esses dragões em Delhi, mas não trouxeram de volta para Vrindavan. Então, eles estão sob a custódia do governo. Não tem o que dizer o preço, porque são dois dragões que Nanda Baba mandou fazer para brincar com Krishna e eles tentaram comprar fora da Índia, mas a polícia parou esses dois dragões na, n, antes de eles colocarem os dragões no, no avião. E ali tem o Bajan Kutir de Sanatana Gosai. Muito lindo lá, eu dava harikata lá de Shambhava. Eu me lembro dessas experiências. Agora eu me lembro das minhas experiências e fico muito feliz. Tem um outro templo ali chamado Pavan Bihari Maharaj. Esse templo, eu pedi que eles gastassem. Ah, o Ajudei Shambhava conseguiu coletar dinheiro para eles consertarem esse templo. O Maharaj fez uma coleta para ajudá-los. Custou 40 lacas. Eu vou lá, disse Chambaba, tomar o darshan. Mas eu não vou querer nenhuma vantagem por eu ter ajudado. Então, também tem um uma universidade lá, uma faculdade, estabelecida por Vanna Maharaj, por Bhakti Hiridai Vanna Maharaj. Esqueci o nome do colégio, desse colégio, está em Vrindavana, na cidade. A escola ainda funciona lá. especial A escola ainda funciona lá. Porque Alvind Farber é um lugar que você já disse, no Pavan Sarova nós podemos coletar água. Ali onde Nanda Maharaj, quando ele queria visitar outros lugares de peregrinação, Krishna pediu para que todos os locais de peregrinação se manifestassem ali e mergulhassem no lago. Então se você tomar essa água, tomar água dali é mais do que o suficiente, você não precisa ir em todos os lugares. Eu estou pulando um pouco de Chambaba de lá. Nós vamos ao Brinda Lá, Brinda Devi fazia Vrinda Vrinda de o Bhajana. cantar os De v. you can go and take de there. From there. you can go another Nandagram gram, from there you will to go half a kilo, half to one kilo, one and a half kilo. You can go there is Sharan Parik, you can get the footprint of Krishna, the water, the E lá tem uma pegada de Krishna e você pode adorar essa essa pegada, fazer um parikrama ali e voltar. Dessa maneira, você pode tomar darshan de todos esses lugares sagrados. Mas o tempo é limitado, e dali você tem que ir até para um diferente lugar. Primeiro você tem que ir para Terkadamba, onde Krishna brincava com os bezerrinhos. E a Shoda dizia, eu não vou permitir que você vá sozinho, porque você é chancher, você é muito agitado. Ela falava, eu vou ficar só no mesmo lugar. Ele respondia, ela falou, ah, você pode estar mentindo, como é que eu vou saber? Aí ele falou, tá bom. Mãe, se eu for lá, eu vou tocar a flauta você vai me ouvir tocando a flauta de lá. Ela falou, ah, tá bom. Então tá bom. Então você pode ir. Então ele brinca ali em volta e toca a flauta por ali. Esse é o Bajan Kutir de Sarantra Gosai. <risos> e Ter Kadamba é o Bajan Kutir de Rupa Gosai, que cantou ali os santos nomes durante muitos anos, escreveu lindos textos sagrados. Se você fizer o Parikam, tudo isso é bom, desde lá, você pode ir ao Asheshwar Mahadeir. Asheshwar Mahadeir, orçipado por, que era orçipado por, Sandu Maharaja Sodama, Ashish Mahadev era adorado por Nanda e Ashoda. E de lá, se você souber, você pode fazer cortar um atalho pelo pelo campo. Tem um tem um atalho. Eu não volto para dar fazer o círculo inteiro. De lá eu continuo para parikrama na direção de Kadirvan onde o Srila das Goswami ficava, junto com Narottama das Takur. É o Bajanakutir de Narottama das Takur, de Lotchan das Takur. E ali tem um lago chamado Kichari Kunda. Um lugar muito lindo. você pode ir a diferentes lugares. Há também lugares lá. Muitos templos têm tem ali, e de lá nós vamos pular um pedacinho Kadirvan, de Kadirvan, Khaira. você é um pode nome, ir até Kaira, Krishna e Balarama, quando eram meninos, não, brincavam lá, um dia Vakasur, a grande, a grande cobra, ah não, é um pássaro com um bico enorme. É um pelicano gigante. Ele vem, esse demônio vem na forma de um pelicano gigante. Ele abre a boca e todos os, os vaqueirinhos entram dentro da boca dele, achando que é uma caverna. Quando o Bakashur vai engolir os vaqueirinhos, eles choram e falam: Ah, Cairo, Cairo, Cairo. Cairo, Cairo. Significa que eles, eles estão engolindo a gente. Eles gritam: Krishna, socorro. Cairo, Cairo, Cairo. Isso é na língua dos Vrajavasis. Braja, a língua de Braja. Cairo. Estão me devorando. Me salve. Mas, na verdade, mas a vila de Bakashur em Baclar, chama-se Santa Nukunda. Essa é a vila onde ele nasceu, Bakasur. onde esse Ashura nasceu. Bakashur é irmão de Putana. Ele é chamado de Bakal. O nome da vila é Bakalpur. Cidade de Bakal. Então, depois tem a vila de Putana. Quechiri é o nome da vila. E agora nós continuamos andando. Depois que você passa de, por Kaira e Kadirvan, Você vai um caminho longo, cheio de pedrinhas ali, elas furam o seu pé. E você desfruta lá cantando Hare Krishna, com as pedrinhas furando a gente. E a gente tem que se sentir feliz. E depois você vai até a vila Ayangos. É um lugar onde Radharani, onde Radharani se casa com abhimanyu com aquela expansão de Krishna. E lá tem um templo de Radharani e o Krishna-Rikunda. Seu <tos> Houve uma discussão e os se abraçaram Shambhava. Estava havendo uma discussão filosófica lá e Maharaj foi lá e explicou as coisas, os Vrajavas ficaram muito felizes e abraçaram ele. Bhakti Pramod Goswami queria fazer um templo lá. As pessoas mandaram dinheiro da Rússia para ele fazer um templo lá. Mas eles não me ligaram, me chamaram para ir para esse templo. E, e você pode tomar o, o darshan de, do templo de Radharani e o Kisharikunda. E depois você vai até a casa de Gosha, a casa onde Radharani ficava. Nós não devemos pensar dessa maneira. Essa não é exatamente a mesma casa, né? Eles fizeram uma estátua ali, tem uma casa ali, mas a locação é o lugar que é o mesmo. O prédio não é mais o mesmo, obviamente. A Radarani ficava ali. E lá também tem uma vista muito bonita. Nós temos que parar aqui, porque nós temos coisas para fazer. E de lá nós vamos para Kotilavan. Só temos amanhã. Se vocês puderem vir amanhã no horário, como é que eu vou terminar? Amanhã tem que ser uma aula mais longa, pois o tema é vasto. Então, amanhã eu posso discutir I'd like to discuss something. more is the last day.